Nessas eleições, além dos recursos próprios, seus, candidato, também será possível receber doações de pessoas físicas, tanto financeira quanto estimáveis, recursos dos fundos públicos, do fundo partidário e do FEFEC. FEFEC é o Fundo Especial de Financiamento das Campanhas. Este ano ele está em 2 bilhões e 34 milhões serão aplicados nessas eleições, distribuídos já o Tesouro Nacional repassa para o TSE e o TSE faz a distribuição aos Diretórios Nacionais, que de acordo com seus critérios, os critérios estabelecidos pela Executiva Nacional, faz a distribuição desses recursos. É muito comum vocês me perguntarem se existe algo que determine que esse recurso do fundão, do FEFEC, seja distribuído para todos os candidatos. Infelizmente, não há. As normas e os critérios que a executiva nacional do partido decidir como sendo aquelas normas de distribuição serão levadas em conta na hora que o tribunal for apreciar e dentro de, estando compatível com as normas estatutárias, ok, poderá ser distribuído do jeito e da forma que o partido considerar mais importante para a sua agremiação. O fundo partidário também vai chegar às campanhas. Com esses fundos públicos, é muito importante que vocês tomem cuidado para o ingresso correto e a utilização com despesas que são autorizadas a serem usado esse recurso.